Olá! Para pagar uma fatura de um produto recebido no OpenRP, você deve clicar em Purchases ou Compras e no menu à esquerda clicar em Pedido de Compra. Feito isso, escolha a compra que você deseja pagar e clique no botão Receber Fatura. Bom, como podemos ver, é uma fatura provisória. Você ainda pode editá-la caso tenha algo incorreto. Confira os dados. Feito isso, clique em Validar. Pronto, agora temos uma fatura definitiva. Basta pagar. Para isso, clique em Pagar. Escolha a forma de pagamento. E clique em Pagar. Bom, é isso. E obrigado.